Uma região que conta histórias de lutas e que nos ensina liberdade com exemplos de vida. Aqui, a energia se renova e os encantos surgem em cada recanto dessa terra. Etnias cantam suas histórias, várias línguas e tradições reinventam com coragem e trabalho o sonho revolucionário de se viver em paz e harmonia. Encante-se com a arquitetura típica das construções e a riqueza multicultural, resultado da colonização japonesa, italiana e alemã principalmente. História, cultura e lazer em meio à natureza. A FECAM orgulhosamente apresenta Desbrave Santa Catarina, AMURC, Associação dos Municípios da Região do Contestado. Ponte Alta do Norte tem uma população de aproximadamente 3.500 habitantes, que vive principalmente das pequenas madeireiras existentes no município. A origem do nome Ponte Alta deve-se à existência de uma ponte coberta de tabuinhas no passadouro das tropas, conhecido como Arroio Ponte Alta. A beleza de suas cachoeiras é um dos seus pontos altos, uma natureza que envolve e encanta. A apicultura também faz parte da sua economia. O espraiado é um local que a natureza se fez e é muito visitado. O recanto Dona Polva é um lugar lúdico, futuro parque temático para crianças. A Igreja Nossa Senhora da Luz se destaca pela paz e pela arquitetura. Gostaria de, de falar da, desse programa que a FECAN vem trazendo para os municípios pequenos, desbrave, desbrave Santa Catarina. Então quero dizer para vocês assim que esse aí vem de encontro com as potencial, potencialidades dos municípios pequenos, aonde nós aqui como Ponte Alto do Norte, eu como prefeito Ari Volinger representando esta comunidade, a gente sabe que temos cachoeiras aonde pode ser é, desmembrada da ou ser vista, ser visitada por, por turistas, uh, venha de encontro com as belezas do nosso município e também trazendo renda para, para a nossa comunidade, onde a gente sabe que futuros microempreendedores podem estar investindo em nosso município, não só no nosso município, mas também em toda a região. Então, quero convidar a todos que tenham essa oportunidade de visitar a nossa cidade, visitar a nossa região e, e ver e conferir as potencialidades que os nossos municípios pequenos oferecem para o nosso estado.